Não, você está em cima dela. Você deu um passo para frente, ela descruza. Aqui ela não, aqui ela está cruzando Você deu um passo, aqui ela já descruza. E se você tiver aqui também se ela está cruzada em cima, você dá um passo para trás, ela descruza. Agora um outro detalhe. Aqui ó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 então ele não tá tem reto, ele vem fazendo curva e aqui se eu caminhar para lá ele vai, vai descendo fazendo curva para aqui abaixo então agora vamos voltar lá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 essa já é a tecnologia de ponta, ela é toda latão, todo metal amarelo. Essa já é uma tecnologia mais avançada. Mas hoje, mas hoje nós estamos fazendo demonstração dessas de cobra. Então a demonstração é dela. Então agora nós vai dar um comando para ela, eu vou dar um comando para ela é